Então, o exercício é, ah, eu fiquei triste, eu estou triste hoje. Tenta perguntar para ti mesmo, como se tu fosse o teu psicólogo. Ah, o que, que tu está pensando, então? Esse é um elemento da pista. Ah, estou pensando que eu tenho tal doença, ou eu tenho tal conto, ou tenho tal situação de vida. É isso mesmo? Tem solução? Começa a pensar contigo mesmo. Uhum. Tem, tem solução. Quais são as soluções? Pensa aí umas três soluções, quatro soluções. Depois você fala qual a melhor solução que tu pode testar, é. dessas 4, cinco que tu pensou. Tu, tu vai ver que o teu humor já vai começar a alterar. Sim. Porque quanto mais a gente acredita num pensamento triste, maior vai ser a tua tristeza. Sim. Você se afundar você se vai tu Se você tiver certeza absoluta que o teu pensamento triste é verdadeiro, o teu grau de tristeza vai ser 100%.